Flamengo pede para o Fortaleza por 2x1 no jogo válido pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, né? Que vergonha, né? Mais, mais uma derrota né, do Flamengo. Mais uma não, né? né? Mais uma derrota sim. Porque perdeu para o perdeu pro time do, do Botafogo. E perdeu também para agora pede para Fortaleza, né? Como é que pode o Flamengo perder para adversários fracos, adversários fracos que não sabem jogar em bola, que não sabem jogar em nada? É um adversários ruins, adversários que estão lá na lanterna e isso que aconteceu. O Fortaleza tá lá. Na zona de rebaixamento, só tem 5 pontos porque ganhou, né? Tinha 2, foi para 5, mas continua na zona de rebaixamento. Por que, que o Flamengo não cria vergonha na cara e ganhar do Fortaleza, né? Porque o Flamengo jogou muito, mas muito mal mesmo, muito, mas muito mal. Cadê a diretoria do Flamengo que não cobra pelo menos qualquer um. O que é o um jogador não cobra técnico, não cobra jogador, né? A diretoria não está nem aí para o Flamengo. O Flamengo perdendo e perdendo, empatando empatando, ganhando e ganhando na, na, na, na, nos porrões ali na, na, na ajuda da torcida. A torcida ajudando hoje e o Flamengo totalmente sem ânimo, sem sem vontade de ganhar. Por que o Flamengo não mostrou um bom futebol hoje? Tava empatando. Tava empate. O Flamengo empatou os 49 minutos do primeiro tempo. Depois foi pro segundo tempo. Teve um intervalo. Deu aquele descanso para o time. Teve todo o todo do time. E aí, no, no comecinho do primeiro. No segundo tempo. Pedro pede um pênalti, um, que não tem como errar. Esse pênalti, gente, não tem como errar, não tem como. Esse pênalti é para você botar no gol, no gol mesmo. Não desperdiçar a chance. Ah, mas, isso acontece. Acontece, tem gente que pede pênalti. Tem até craque que perde pênalti. Tem até jogador que é lá da Europa que perde pênalti. isso aconteceu. Era, gente, pro Flamengo. O Flamengo ganhar hoje. Se fosse aquele pênalti perdido, o Flamengo não tinha ganhado. O Flamengo ia estar tá atacando, atacando, atacando até o fim, até o fim. Ia não conseguir. Aí eu fico naquele negócio, né? O time que não tem vontade... É um time que não joga quase nada. É o oitavo colocado. Pode até cair hoje, porque tem jogos hoje. Hoje tem jogo, né? Era quase chegar no G4 hoje pra ultrapassar o Atlético Paranaense e puxar para o Atlético Paranaense para quinta colocação, mas não fez. Por quê? Porque não tem futebol para isso. Não tem futebol bom do Flamengo que mostra. né? É isso, gente. Libertadores está chegando. Oitava de final do Libertadores está chegando. Já estamos no meio de junho. Hoje é 5 de junho. A oitavas de final no dia 28 de junho. No final de junho. Se o Flamengo não abriu o olho... O Flamengo não vai abrir o olho para nada. Porque o Flamengo tem jogos e jogos pela frente. Tem as oitavas de final da Copa do Brasil. Tem a, as oitavas de final da Libertadores. Tem o segundo turno do Brasileirão. Tem ainda a reta final que vai acontecer lá, no, no, no, no, lá em outubro. Né? Tem muitas, mas muitas jogos ainda do Flamengo. E o Flamengo dando mole, dando mole. Gente, vamos pedir um sacrifício mesmo de demitir esse técnico. Porque esse técnico não está bem, não está reconhecendo o time, não está ajudando o time, não está botando os caras para ir para cima, não está chamando os caras para ir para cima, não está fazendo nada. Ele treina, treina, treina E o time não joga O time não joga nada, gente É uma coisa assim, impressionante Vamos na falha do Iarão, né? Falha do Iarão Por que, que o Iarão ele não sabe jogar com os pés? Ele não sabe jogar com os pés Ele, ele joga quando, ele pega, quando a bola vai para ele Chave é um maior nervosismo. Ele sente o corpo tremendo, parece. E ele dá o passe pro cara sem ser, sem ser que tá fazendo. Né? Como é que pode um cara que é jogador profissional entregar passes? Diretoria do Flamengo! Afasta esse cara! manda esse cara pro banco para ele ficar ali ó chupando o dedinho mas cadê cara que a gente tem uma diretoria fraca nesse, nesse time que não, que não dá um, um um um ajuda nesse time não dá nada nesse time não dá é, é, é não dá aquele time que joga para pra cima que não joga para jogar e para frente para jogar para frente entendeu gente a defesa do Flamengo é totalmente sem sem sem defesas carrinho gente é a coisa mais importante mas desse é carrinho se o carrinho se o carrinho quebrar o cara não não vai é mesmo só chegar na na, na, na só chegar na... na não, não chegar duro, entendeu? Só chegar no carrinho, gente. Olha a bola do cara. E o desarme. O desarme já é esse desarme. Agora, eu, na minha opinião... Esse time foi muito competente hoje. Não jogou nada. E também... ser é um gabigol. Porque foi suspenso. Né? Agora o Flamengo... Tem o um jogo contra o Bragantino Na quarta-feira Né? Bragantino, quarta-feira Vamos ver se o Flamengo pode mostrar um bom futebol Contra o Bragantino Que vai ser lá, lá no estádio Nabi Ashidi Entendeu? Vai ser lá O Flamengo tem que mostrar um bom futebol pra lá Porque o Bragantino ele joga ele, ele, tá, ele joga perigoso, né? E o Flamengo até agora não ganhou no Bragantino. Não ganhou. O Flamengo 2020 empatou 1x1 no Maracanã, 1x1 na Bragança Paulista. No ano, no, no ano 2021 empatou, pô. Eles acabaram né, é, empatando, né? Que perderam né, por 3x2, e empataram um a 1 um na no Bragança Paulista e aí o time não tem um tem força para esse jogo tem treino segunda tem treino terça tem treino até chegar à quarta vamos ver o que pode acontecer nesse jogo né vamos ver depois é o internacional né e vamos ver o jogo que vai ser lá né na, na Arena do GRÉ, na Arena no, do no Estado do Internacional. Vamos ver o que pode acontecer, né? Não se esquece de se inscrever no canal, deixa o teu like, deixa o teu like ajuda o nosso canal e ative as notificações para você não perder nada, tá bom? Valeu, fui!